Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês Estamos num ponto absurdo Desse canal, rapaziada Isso mesmo, estamos nesse momento aqui Ao vivo no Facebook, sim, se você não conhece Facebook, é o lugar onde eu faço lives Todos os dias, mano Facebook, o link tá aqui na descrição Por isso do layout aqui, a galera comentando Aqui embaixo no chat, compartilhando aparece aqui Embaixo também, mandando estrelas também Aparece aqui, e curtindo a página Aparece aqui em cima o nome, então se você não curtiu A página ainda, clica no link Curte a página que seu nome vai aparecer aqui em cima também. E é claro, você vai aparecer na live, participar da live e ainda pode vir aqui pro o canal como um vídeo, beleza? É isso, mano. Lives só no Facebook. E agora vocês do Facebook aí, vocês do Facebook, mandem muita mensagem no chat, compartilhem demais no chat. E também mandem aí estrelas, mandem mensagem de apoio, porque agora vai ser demais E mostrem aí pro pessoal do YouTube que aqui no Facebook o negócio tá zica demais e que vocês são absurdos de zica, mano, beleza? Então é isso, mano, vamos lá então, todo mundo junto, porque agora é um momento importante Estamos com 5.979 troféus Exatamente a 23, acho que é 23 troféus abaixo do meu recorde na história do Clash Royale Que foi na temporada passada, com 6.002 troféus Podemos, se ganhar agora, podemos bater aí mais de 6.002 troféus Bater o 6K e bater mais do que 6.002, que é o recorde da minha história no Clash Royale Bom, a gente tem também aqui um prêmio pra coletar, que é esse baú, baú lendário tem também aqui uns outros baús também, e é claro, a gente vai fazer isso juntos agora, aqui ao vivo no Facebook e aqui no vídeo no YouTube, beleza? Bom, vocês aí já podem mandar hashtag eu acredito aqui embaixo, porque eu quero saber quem tá acreditando que nós vamos conseguir a vitória agora. Vamos lá então, partir agora pro jogo, porque é o que interessa todo mundo, mensagem e pensamento positivo pra dar certo, essa é a vitória, mano. Partiu, meu amigo, é agora, aqui no Clash Royale, mano Pegamos o Loki do Blood and Steel Vamos lá, então, é agora, hein, agora é a hora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Então vamos ver aqui, ó, sai com um deck, uma, uma, uma mão meio complicadinha, né Mas podemos rodar o deck aqui com flechas E vou ter que rodar, que senão vai dar muito ruim pra gente Vai dar muito ruim pra gente Vou já com golem aqui, e é golem contra golem Duas partidas que eu joguei agora há pouco com um o Golem Eu ganhei deles, então A possibilidade é boa A minha mão é que não veio tão boa Vamos ver se a dele veio boa mesmo Porque a minha não veio tão boa Mas vamos lá, vamos pra cima Vamos lá, a gente precisa usar o nosso Hum, ele tem ali pra travar Vamos usar aqui nosso tornado Pra mandar lá pra Pro outro lado Já bateu, boa, boa E a gente vai precisar agora defender, né Defender tudo isso daí, vamos lá, vamos ficar de olho Vamos lá, vai destruindo ali, beleza, ele deu dano na nossa torre, nós não demos dano, mas não tem problema, a gente vai aqui, ó, pra jogar sem conseguimos ativar a nossa... Ele pegou so a as tropas ali, mas não pegou o Mega Servo, tá bom, ficou ali sem, sem tropas, agora a gente tá com a rotação um pouco melhor, e temos aí a torre ativada pra ajudar a bater no, no golem se precisar ou no que vier. Então, agora a, a ideia é tentar fazer o combo que a gente precisa pra levar vantagem, vamos lá, ele vai fazer também. A ideia é se ele vai colocar o golem na frente, lá, lá na frentona ou lá atrás. Ele colocou lá atrás. Vamos lá também. Vamos lá também. Vamos na, na ideia dele. Ele tá esperando, tudo, ele tá esperando eu fazer para poder fazer também. Então vamos ficar ligado. Vamos ficar ligado nisso aí. Vamos lá. Já botar o, lenha o lenhador aqui. Eu precisava do meu relâmpago, pra falar a verdade. Eu precisava do meu relâmpago. Vamos puxar pra trás? Puxar pra trás ali, pra não dar dano nenhum na torre. Ele também não tá, não tá dando dano lá também, mas tá bom. Não tem problema. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra cima. Tá jogando bola de fogo ali. Eu vou precisar usar o meu relâmpago, né? Pra poder ajudar também a defender isso aí, ó. Já passou o bebê dragão. Vamos colocar mais um golem agora. Bater uma vez ali. Eu vou precisar do meu relâmpago pra poder acabar com a bruxa. A, o, com a a fornalha e também dar dano na torre Vamos ver se agora a gente consegue fazer isso, é o que eu queria, eu queria fazer isso Vamos lá então, botei meu lenhador, vamos ver se vem ali a fornalha de novo Já veio, vou dar o dano lá, vamos dar o dano lá E agora a gente tenta fazer isso daí, ó já colocamos ali, já foi pra torre nosso, nosso golem, já foi pra torre, agora a gente tá com bastante coisa ali Já passou ali algumas coisas, vamos ver, o golem tá batendo ali bastante Vai dando dano, vamos ver se vai dar bom isso aqui, hein Vamos ver se vai dar bom isso aqui, já joguei minhas flashes ali Já foi a flash o alineador batendo, nossa senhora, é muito dano É muito dano ali, vamos colocar nosso golem aqui pra proteger também Agora a nossa mão ficou favorável, hein mano Pode ser, a, essa é a chance, hein galera essa é a chance, hein? Vamos lá, vamos esperar pra ver que vai dar bom ali ou não Já botei meu, meu bebê dragão Se ele botar a bruxa ali, vai dar bom, hein? Vamos botar relâmpago ali agora Relâmpago ali Já deu ali, já tá indo Vamos levar essa partida, meus amigos Flechas em cima de tudo Não tem mais como Levamos! Ganhamos! Moleque, 28 troféus e com isso batemos 6.007 troféus. Liga, nova liga alcançada, molecotes. Muito bom, conseguimos bater a meta aí. Que beleza, meus amigos. Que beleza, meus amigos. Chegamos, finalmente chegamos aos 6.000 troféus. Bati o recorde da, de troféus na minha vida no Clash Royale. 205 pessoas na live. Muito obrigado. Por todo o apoio também Quero só ver o que vocês falaram nesse vídeo Eu vou ver depois o vídeo, vou ver os comentários na, no chat Quero ver todo mundo comemorando Chegamos a 6.007 troféus ao vivo, mano Que da hora, mano Conseguimos, hein Conseguimos, a força estava ao nosso lado Vamos então agora resgatar aqui a recompensa Do mago aqui que a gente ganhou Vamos abrir esse baú da coroa aqui também Ufa, essa foi bom, eu falei Golem contra golem, eu não perco Mano, golem contra golem, eu não perco Go Ah mano, carta lendária Manos Ganhamos carta lendária no baú da coroa Mano, é, é pra coroar mesmo Teremos duas lendárias neste vídeo Olha que doideiro que a Supercell fez Mandaram a estrela pra mim Deixa eu ver pelo menos aqui quem foi Que mandou as estrelas, ai deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver aqui, eu quero ver quem foi que mandou, foi Lucas Alves, parabéns meu parceiro, obrigado de coração Lucas Alves, ele mandou aí parabéns meu parceiro, ele é o cara da live neste momento, o cara da live, o cara da live do 6k mano, muito obrigado, valeu mesmo, e olha, conseguimos aí uma carta lendária, galera comentem aí embaixo qual a carta lendária vocês acham que vai vir? neste baú, põe assim ó, um que é o baú da coroa e põe a carta lendária E o baú, o número 2, você põe a outra carta lendária que vai ser o baú lendário que eu vou abrir Então vamos lá, vamos, eu vou chutar uma aqui também, hein, vou chutar tronco, tronco, hein Vamos ver se eu vou conseguir, é agora, já foi, vamos lá Vamos ver qual vai ser, lendária, lendária, lendária Fantasma Real, mano, Fantasma Real 5 20 5 barra 20, tem muito ainda pra poder ir pro nível máximo Mas tá bom, fantasma real, ganhamos Presentinho da Supercell por ter chego aí O máximo de troféus Da minha vida e bater isso ao vivo Mano, olha que da hora Vamos então resgatar também o prêmio aqui O baú lendário, agora sim, coloca o número 2 E qual a carta lendária você acha que vem Eu vou achar que agora vem o mago elétrico Beleza? Vamos lá então Comentem aí pra eu saber Vamos lá, cliquei, coletando Carta lendária pra gente, vamos lá partiu partiu partiu lendária. Cemitério, mano, mais um cemitério, 9/20. Eu ganhei três cemitérios no desafio que teve do cemitério, agora ganhei mais uma, quarta. Eu tava com 5, já tô com 9, mano, é muita coisa. Bom, conseguimos aí o um cemitério, também o um cemitério fantasma real, 6.007 troféus. Agora a meta é 6 e é isso, 6 e 300 que é a meta que é grande campeão. A meta agora é grande campeão, moleque. Agora a meta mudou. É grande campeão, mano. Chegamos já no nosso recorde da, da história do Clash Royale, tá aqui ó, 6.007 troféus agora, recorde da temporada 6.007 troféus na temporada atual e o recorde da temporada anterior e também da maior temporada na minha história, 6.002, ou seja, estou com 6.007 troféus, já estou acima do que eu precisava ou é, né, queria estar nesse momento porque eu quero pegar 6.300, quero chegar na... Na Grande Campeão, é isso? Grande Campeão Grande Campeão 6 e 300 Bom, a gente vai acompanhar isso juntos Juntos e Shalomau Aqui no Facebook, em live Também gerando vídeo pro Youtube E no Youtube também, pra quem tá assistindo aí também Um abraço a todos, beleza? Bom, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui Muito obrigado a todos que estiveram, deu certo Foi muito bom Então é isso mano, deck pra chegar a 6 mil Troféus, esse aqui ó Golem, bebê dragão Bruxa Sombria, Leiador, Mega Servo Tornado, Flechas e Relâmpago Tudo isso ao vivo com vocês, mano Então é isso, mano Espero que vocês tenham curtido esse vídeo demais, mano Que vocês tenham conseguido aí ter uma ideia de como eu consegui chegar nos 6 mil troféus e pra gente poder conseguir chegar juntos aí mais longe, quem sabe na grande campeão, hein? Eu acredito. Então é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo, muito obrigado a todos que deram like, comentaram na live, que foram lá pro Facebook pra curtir. Você não foi ainda? Tá perdendo tempo, mano. Vai lá pro Facebook e curte a página pra não perder as lives. Tamo junto, galera. É nóis. Muito obrigado. Um abraço a todos. Falou. Fui!